Voto em eu voto em Lula, eu voto em Lula, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre. eu voto Lula, eu voto em Lula. Eu votei Lula, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Treze Lula me deu carne, Lula me deu churrascos, Lula me deu mansão maçãs mansão, mansão, Lula me deu educação Lula me deu integridade Lula me deu saúde muita paz não haveria sei lá o que Lula é meu padrinho Lula meu compadre Posso soltar o celular, posso soltar até você, posso soltar todo mundo, isso é meritocracia. Ele é o meu padrinho, me convidou para o casamento. Seu Rolex é tão bonito, Lula livre, ele é muito bom. Lula é muito bom, bom, bom Ele é o pai dos pobres Meu padrinho, meu padrinho Não existia violência Só paz, amor e integridade Todo mundo responsável Não havia feminicídio Não havia nenhuma morte Dos coloridozinhos e os tribunais perfeitos, todos mundo eram bom. Lula livre, Lula livre. Nossos inimigos eram os tucanos, agora são nossos amigos. Não havia fraude, não. Tudo era responsável, todo mundo era legal, todo mundo competi País, primeiro mundo, Lula livre, Lula livre, todo mundo era feliz, todo mundo sabia... Autografar nosso ensino, qualidade e perfeição Vamos escolher, o Brasil se deteriorou Por causa desse presidente Temos que expulsá-lo agora e colocar Lula livre, Lula livre, Lula Livre, Lula, livre. Somos todos responsáveis pela prisão do nosso presidente. Agora que já está bem solto, inocentado até a morte. Lula, livre, Lula, livre, Lula, livre, Lula, livre para sempre. Eu voto em Lula, eu voto em Lula, eu voto em Lula, Lula livre, Lula livre. É o meu presidente querido, fluido do povo, é um homem do povo. Todos os jatinhos que ele usa, lula livre, é o melhor honestidade, abaixo dele só Jesus lula. Ah, café logo, <risos> é, what? é o que o café? Pão. Pão? Pão com mortadela. Com ah, pão. Lula. Lula. Lula. Lula. Lula. É mortadela? Pão com mortadela é o lema. Pão com mortadela lema. é o lema. Perdigão. Hum. É bom, né? Lula. Perdigão. Lula. sempre eu votei lula eu votei lula meu cachorro também vota em lula minha mãe também vota em lula minha avó vota em lula meu avô vota em lula meu bisavô também vota em lula Lula, livre Lula, livre Lula, livre Eu vou votar no Lula Você também vai votar no Lula Todo mundo vai votar no 13 Lula, livre Lula, livre Lula, livre Lula, livre Lula livre pra sempre. Eu vou votar no 13. Vou, você vai votar no 14. Vamos votar todo mundo no 13. Lula livre. Lula livre. Lula. <risos> Eu voto em Lula. Eu vivi Lula. Eu vivi Lula! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula, livre. Eu vivi Lula! Eu vivi Lula! E eu votei Lula, Lula livre Lula livre, Lula livre Eu votei Lula, eu votei Lula E eu Lula, Lula livre Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula, Lula, Lula, Lula, Lula, Lula livre, Lula livre. eu vou votar. Livre, lula, lula, lula Livre, lula, livre Eu te lula Lula, livre, lula, livre Lula, eu voto Lula, Lula, livre, Lula livre, eu voto eu Lula, eu voto Lula, Lu, Lula livre, Lula livre, eu vou votar no Lula. Você também é Lula, todos nós somos Lula, Lula livre, Lula livre, eu votei Lula, eu votei Lula, eu votei Lulali <laughs>